Neste episódio de Sonic GT, vamos ver do que se tratam esses desafios, afinal. Eu estou curioso. Ok, você seleciona o um personagem primeiro. O que sugere... Que depende... ou oh. Compreendo. Isso basicamente significa uh, que a gente deve... Bom, a gente deve encontrar a base do Eggman. O que significa... ou Oh! Mighty continua tendo um drop dash, só que ele, tipo, é instantâneo, ao invés do drop dash do Sonic. Isso aqui tá com o level design alterado. Parece que está. Ok, nós temos que encontrar a base do Eggman aqui. Eu compreendo isso e eu continuo meio que indo pelo mesmo canto que eu fui da última vez. Não tenho completa certeza, mas... E yeah, ok, a gente tem decide... eu vou simplesmente seguir em frente aqui. Tem um radar ali de segredos. Uh, ele potencialmente vai nos indicar onde está a tal base do Eggman. Agno... Oh, ok. Meu, quando você está em velocidade alta, é meio difícil você mirar uh, onde você em trilhos de light speed dash. Sem dúvida alguma. Ok, isso isso não ia dar certo. Em nenhum universo. Deixa eu simplesmente seguir por aqui que é melhor. Me pergunto se, tipo, tem uma diferença nos controles uh, dos personagens, além de simplesmente ter alteração no ataque especial. Pera aí um momento. Yeah, eu percebi que tem um Tink ali. Será que esse Tink de segredo é aqui em cima? Porque isso aqui... Pera aí um momento. Tudo mais o do Caos. Uh, isso é algo, sem dúvida alguma. Ok, o radar. Ele está. Ele está detectando alguma coisa. Alguma coisa mais ou menos por aqui. Ok. Alguma coisa mais ou menos por aqui que se foi. Yeah, eu sei, tem. Tem o tal do desafio que a gente está tentando fazer, mas eu estou interessado em. Ah! Ok. Não é assim que eu vou subir ali em cima Mas certamente é assim Ok O radar está Piscando mais Aqui E agora está piscando menos E agora está mais de novo Hum Eu Não sei exatamente o que eu tenho que procurar Mas, oh Ok, isso aqui faz a gente ir mais longo. Oh, pera um momento Estava piscando mais intensamente ali. Uh... Se eu pelo menos tipo, tivesse uma noção do que o jogo está tentando considerar como segredo, aí seria uh, uma situação melhor, sem dúvida alguma. E yeah, aqui tá, o segredo está mais ou menos por aqui, mas o... Eu basicamente passei direto ali. E yeah, é ok, quer saber? Deixa pra lá. Deixa pra lá, tanto faz. É melhor assim, sem dúvida alguma. Isso foi uma quantidade absurda de distância que a gente conseguiu ali a propósito. Meu, ter um campo de visão tão imenso aqui é realmente bom pra jogar, saber onde você está e etc. Mas meio que acaba atrapalhando... Precisão ao mesmo tempo, não é verdade? Porque, tipo, uh, é bem mais difícil encontrar algum segredo potencialmente pequeno aqui do que em alguma coisa como Sonic Robo Blast 2, por exemplo. O que é uma comparação apta, considerando que ambos os jogos têm uh, segredos como radar. Tipo, será que vão ser uh, emblemas ou coisa parecida? Eu não tenho a menor ideia, eu estou simplesmente indo E, e a, isso aqui provavelmente é uma parte do jogo que uh, considera o rank Mas uh, isso, isso aqui certamente vai ser bem longe de um rank alto, mas tudo bem Aqui é a versão onde a gente vai pelo caminho de baixo, porque isso foi simplesmente o caminho que eu acabei indo pela natureza do caminho que eu acabei indo Será que eu não tomei esse caminho no primeiro episódio? Acredito que sim Ah, mas é, é legal utilizar o... Ou... Oh, o drop dash instantâneo do White. Ele é bom, sem dúvida alguma Ok, tem um outro segredo ali, certamente Algo bem legal Ah, eu podia ter saltado ali e ter chegado com um caminho alternativo, mas tudo bem. Ok, eu cheguei aqui e eu liberei o desafio seguinte. Porque isso aqui estava sendo classificado como um desafio, exatamente. Eu eu não me senti muito desafiado, isso não foi muito diferente da primeira coisa que eu fiz. Ok, então. E agora o desafio é simplesmente conseguir um combo de 40 estrelas. Ok, isso, isso é uma diferença decente do que a gente deve fazer. Então, ok, eu acredito que eu posso fazer um combo de 40 estrelas aqui. Seria melhor ser o tipo 40 estrelas? Pra falar a verdade, como eu estou vendo ali, isso potencialmente vai ser mais embaçado do que eu acredito que poderia ser. Mas, é, eu não sei. Só realmente jogando aqui que a gente vai saber. Oh, eu perdi meu combo. Ok. Temos 4 estrelas ali. Espera aí. Será que a gente simplesmente tem que conseguir uh, 40 estrelas no total? Ou tem alguma outra coisa? Eu não sei, mas... A gente vai ver conforme isso segue. É, novamente, perdi aquele, aquela oportunidade lá de speed dash, mas... Tudo bem. Tanto faz. Deixa eu presente. Oh, ok. Yeah, isso... Deve se classificar como combos. Ok, e agora temos um multiplicador duplo. E se eu continuar saltitando aqui, fazendo drop dash, indo rápido, esse combo certamente continua. E Então, até ele terminar, ok. Eu caí aqui, mas se eu uh, jogar corretamente, eu consigo salvar este combo. E yeah, é ok, eu consideraria este combo definitivamente salvo. Ok, multiplicador de 3. Eu tenho que fazer isso se tornar um multiplicador bem melhor. Ok, yeah. Eu. Oh, yeah! <risos> oh, isso foi uma maneira excelente de ter terminado isso. Isso foi certamente incrível. Yeah, e aí, o jogo... Oh, yeah! Isso foi um S, maravilha. Uh, o jogo... Uh, não conta... Oh! O jogo grava se foi um Rank S ou foi... Uh... Ok, eu compreendo. Certo, é isso aqui. Agora vamos em desafios... Uh, sei lá, com o Ray. Será que isso aqui vai ser uh, diferente? Eu não sei. Ah, ok. É, cada personagem tem... Uh, sua classificação diferente aqui. Ok, tudo bem, vamos... Uh, contra o Tails. Ok! Ele. Vai mais disto. Hum. Isso provavelmente vai ser algo que eu vou ter que aprender cuidadosamente como fazer funcionar. Mas é, ok. Isso aqui é simplesmente uma corrida contra o Tails. Acredito que isso não vai ser. Super difícil de fazer. Ah, eu já sei aqui. Que... Uh. Já sei aqui que tem uns caminhos que eu posso cortar, mas. Yeah, utilizar o Ray provavelmente não foi a decisão mais inteligente que eu fiz aqui, considerando que ele não tem seu próprio drop dash e isso deixa ele uh, mais lento. Ou oh, será que ele conserva a velocidade? Oh yeah, ele certamente conserva a velocidade dele até ele perder sua velocidade. Ok, tudo bem, vamos ver se eu consigo derrotar o Tails, porque... Yeah, eu oh, estou um pouquinho mais lento do que eu gostaria de estar indo aqui. isso certamente não é bom, porque eu estou atrás do Tails. Mas, ok, vamos ver se aqui eu consigo fazer... Oh, isso? Que, que salto que cada horrível foi essa, Ray. Isso foi patético, você consegue fazer melhor... Sem dúvida alguma. Ah, ok, pegar a velocidade, saltar aqui e eu acabei acidentalmente uh, indo mais rápido que o Deus. Isso é meio que ideal. Oh, cala a boca desse. Por quê? Por que a voz dele foi tão alta comparado ao resto ali? Eu não tenho certeza, mas... Ai, se não tiver... Quer saber? Tudo bem. Vamos simplesmente ir e se tudo der certo, eu vou conseguir... Ah... Ok Tudo Não está dando Oh não, Ray Por que você está se afundando na água? Isso é muito longe De ser Ideal aqui Oh A ah, propósito tô surpreso que tipo Tem frases uh, Específicas Para cada personagem Aqui Ah não O teu simplesmente uh, Está extra alto aqui Por motivos eu não consigo adequadamente uh, explicar. Ok, nós estamos indo nessa direção agora. Isso não é bom. Isso não é bom? Ok. Talvez isso seja bom. Onde é que, onde é que eu estou indo? Tem um corrimão ali. É pra cá que a gente está indo. Uh, e o Tails nos ultrapassou. Isso não é bom. Isso não é bom. Ray? Uh, yeah, Ok. Maravilha. Simplesmente Deus está tomando uma rota esquisita e isso é ótimo para gente. Uh, ok. Não, não é. Uh, ok. Passou extremamente perto, mas deu certo. E yeah, eu acho que tipo tentar fazer os cinco desafios uh, por cada uma das fases é ideal aqui. Eh, não foi o melhor rank do mundo, mas tudo bem. Eu não vou exatamente ficar me preocupando. Consegui rank aqui nesse Let's Play, mas tudo bem. Desafio Reverso: O que significa? A gente vai fazer a fase ao contrário? Sim, porque eu estou jogando com o Pera aí, vamos, vamos sair da fase. Vamos fazer isso com o Shadow, porque eu estou interessado em saber como ele controla exatamente. Mas é, o resto dos desafios eu provavelmente vou jogar simplesmente com o Sonic, porque essas fases foram feitas definitivamente pro Sonic. Em primeiro lugar comparado ao resto, mas. Ok. Qual é a habilidade essencial do Shadow? Bom, eu tentei usar a habilidade essencial dele ali e. Não deu exatamente muito certo. Ah, talvez, indo ao contrário, aqui seja mais fácil uh, procurar os segredos existentes em cada uma das fases. Yeah! Eu não tô vendo nada. Uh, super especial aqui, o Shadow Simpsons não tem nenhuma habilidade real no ar, então gostaria de saber qual é a dele. Uh, eu provavelmente deveria, tipo, ter lido ali, mas tudo bem, tanto faz. Eu certamente estou indo pela água, que não é o caminho recomendável, mas hey, o importante... É a gente chegar do outro lado sem se afogar. E isso aqui é até uma rampa que nos favorece definitivamente. Yeah, yeah, yeah, teve, teve problema de possível afogamento ali, mas isso não durou muito. Um, hum, isso significa que tipo muito daqui vai ser a gente subindo por declives em velocidades mais lentas do que as velocidades que foram feitas para projetar que, que não, não foi projetado para ser feito isso mas eu percebi bastante que tipo você vê que sobe aí depois desce então uh, você pode até que manter muita velocidade por esses declives eu acho que isso talvez foi até feito razoavelmente bem imaginando que você ia ao contrário tipo... Normalmente em Sonic e ao contrário nas fases não funciona Bom, simplesmente não funciona Então, yeah, é realmente surpreendente que isso aqui funcione tão bem Eu tô indo ao contrário aqui Tipo, yeah sim é um fato que eu estou indo ao contrário Mas eu tava indo ao contrário do contrário na missão onde eu não posso ir ao contrário Enfim uh, Não importa ah, yeah, eu, eu acho que o Shadow simplesmente não tem nenhuma habilidade especial ou o simplesmente. Peraí, o quê? Eu fiz algo ali. Definitivamente, aquilo foi uma coisa que eu fiz. aí Oh, não! Yeah, eu tenho que chegar ali em cima. Uh, isso é meio que. Isso é meio complicado de se fazer. Uh, ok, yeah, yeah, tem um peixe indo atrás da gente lá de Speed Dash. Ok, ótimo, estamos aqui, a gente pode utilizar o Lightspeed Dash ali, então a gente pode... Não, Shadow, mire no... Oh, pera aí, eu acho que o Shadow tem um wall Jump extra poderoso, não é? Ah, então isso é a habilidade especial dele. Ok, ele, ele pode simplesmente subir... Paredes verticais aqui, coisa que você não pode fazer com os outros personagens. Ah, se eu soubesse, eu teria perdido. Ó, oh, qual é! Eu teria subido por essa parede aqui ao invés de ter. Hum... Olha, eu acho que isso não vai dar certo se o jogo continuar ah, me bloqueando aqui, coisa que ele está fazendo. Ok, isso aqui está um pouquinho. Sofrível de se assistir Ah, não, isso conta como escorregadio demais Bom, a gente vai ter que ir aqui por debaixo É triste, mas é verdade Oh, pera um momento Ok, a rampa ali foi uma ajuda, sem dúvida alguma Agora eu posso simplesmente subir verticalmente por aqui? Não posso Ok, como qual a melhor maneira de chegar ali no alto? Tá meio complicado aqui. Pera aí, aqui eu consigo velocidade, aqui eu consigo embalo, e aqui eu consigo... Subir. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Muita calma nessa hora. Uh, ah... Yeah, vamos dar um spin dash aqui pra frente. E é assim que a gente consegue escalar isso aqui. Oh, yeah, isso... Isso definitivamente foi doloroso de se fazer... Uh, Comparável a tipo ir normalmente pela fase. Sinto que, tipo, todas essas aqui vão ter um segmento igualmente doloroso como aquele. Porque simplesmente parece que, tipo, pela natureza disso aqui ser é Sonic isso vai acontecer. E nós já chegamos aqui. Yeah! Uh, o Shadow não foi exatamente o personagem ideal para tudo isso. Longe disso. Ok. Para a quinta missão. Aqui vamos. Vamos com o Sonic mesmo. Mas não antes de eu ver aqui o que ele pode fazer. Chaos Kick. Aperte o botão de rolar quando você... ok. Simplesmente é um home attack extra poderoso. O que definitivamente não é algo muito interessante. Mas tem um Hard Mode! Oh, ok, isso vai ser interessante. Ah, uh, eu não estou vendo anéis, então... Isso é potencialmente preocupante, mas ao mesmo tempo meio que não. é que, tipo, ser atingido aqui é meio que improvável nessa fase. Provavelmente isso aqui também não vai ter checkpoints, não é? Ok, se não tiver checkpoints, isso, isso é motivo para preocupação, mas como... Eu disse... Oh, será que vai ter mais inimigos também? Uh, stress potencial. stress potencial definitivamente. Mas tudo bem. Oh, isso também torna algumas rotas inacessíveis, porque, tipo... Uh, sem... Uh, anéis para você fazer light speed dash, você simplesmente não consegue acessar algumas rotas. A não ser, é claro, que você salte... Uh, direto nelas, o que... Ok, certamente é algo que parece possível de se fazer. Por favor, não seja atingido por um tiro errante uh, de um inimigo. Isso seria extremamente... O que, que foi essa curva que eu fiz no ar? Ah, definitivamente algo que eu não faria de propósito se eu tivesse tentado. Mas tudo bem, tanto faz. Eu, sem dúvida alguma, sinto... Que tem uma ausência de checkpoints aqui. Ok, tudo bem, vamos simplesmente seguir em frente. Bati naquela... Coisa, isso foi realmente triste, mas tudo bem, tanto faz. Nós estamos indo por esse caminho e... Se quer, é o caminho? Porque eu tô por aqui, pra onde eu estou indo, eu não sei. Eu quase bati num motobug, uh, que teria sido trágico, porque eu não estava rolando... E sem dúvida alguma não reagir a tempo de evitar ser pego ali. Eu acho que seria melhor se eu tivesse simplesmente dado um pulão por ali, mas a, a realidade crua, séria e simples e real é que eu simplesmente não sei. Ok? E yeah, é, tentar ignorar. A maioria... ou uh, isso foi menos do que ideal. Tentar ignorar a maioria do mundo é o ideal aqui. Ok, aquele Eggpon tinha uma espingada. Quem deu aquela espingada para aquele Eggpon? O Eggman, obviamente. Porque eu estou fazendo uma pergunta uh, tão óbvia como se eu não soubesse a resposta óbvia. Eu não sei. Vamos ver o caminho da direita aqui. Porque eu fui, tipo, na esquerda vezes demais e, tipo, parece que tem mais opções aqui. Apesar de eu realmente não estar tomando muitas dessas opções E yeah, é assim você acaba evitando a água E sua maioria não seja pego por um tiro errante de um Crabmage Isso é extremamente importante Meu, eu gosto que como, tipo, uh, graças à natureza de você não poder ser atingido por nada Você que tem que ter um cuidado extra que simplesmente não existe, uh, na maioria das vezes, eu, ok, eu, hum, eu sinto que aquele lugar é feito para arruinar os seus sonhos, porque <risos> okay, isso, uau, uh, me pergunto que tipo de rank foi esse, porque eu acredito que eu fui bem rápido, não rápido o suficiente aparentemente, ok, tudo bem, mas é, eu provavelmente vou atrás de uh, Ranks em Tempos, mas somente uh, em off, porque provavelmente isso não faria uns vídeos super interessantes.